Digamos que esses 10 búzios aqui sejam o que você precisa para ir para Disney ou ir para a cidade natal, ok? Digamos que cada búzios desse daqui é uma quantidade X de dinheiro. Com, vamos botar aqui, 2, 4, 6. Com 6 búzios, você vai para Disney. Com 2, você vai para sua cidade natal. E com dois, você quer ir para Disney, né? Hum, rapaz, não vai dar. <risos> Antônio, você tá sem Búzios nenhum, Antônio? Então, eu vou te emprestar um Búzios, tá bom? Aí eu vou no banco e falo, banco, me dá um Búzios. Legal. Então aqui, Antônio, esse é o seu Búzios. Esse é seu, ok? Esse é seu. Legal. Agora a gente tem que pensar o seguinte. A gente quer, aqui é o banco, ok? Ele é, ela é o banco, então ela tem todos os búzios que a gente precisa, mas ela vai fazer o seguinte, olha, eu não tenho búzios nenhum, ela vai falar o seguinte, Conrado, faz o seguinte, eu vou te emprestar esse búzios aqui, pra você usar, só que eu vou te cobrar um aluguel desse búzios, então no mês que vem, você tem que me pagar meio búzio, não meio não vai dar, um búzios, ele quer ir pra Disney, só que ele não tem buso suficiente pra ir pra Disney. Porque ideia. É porque ele tem dois, ele precisava ter mais um e mais três. Exatamente, eu, eu, eu, exatamente. Diga. Eu vou gastar tudo isso daqui com, uh, pra estudar, aí eu consigo mais dinheiro estudando, e aí hum. eu posso ir pra Disney. Exatamente, é uma excelente é. ideia essa. Mas o grande lance é, a gente sempre tem que pegar o búzios que a gente tem e a gente tem que multiplicá-lo. Porque quanto mais busos a gente tiver, mais viagens para Disney a gente consegue fazer. Ou para a cidade natal, ou investir, oh, ou sim. brincar, não é verdade? Ela pegou tudo. Esse aqui é meu. Esse é dela. Esses são os seis dela. Aí agora, qual é o objetivo? Eu tenho seis e vou fazer seis anos. Isso é um sinal. É um sinal que você vai para Disney. É. Renata, eu tô colocando você numa enrascada Ela vai pra Disney agora <risos> Agora, o lance é Agora você entendeu que Você pegou quatro buses emprestados pra ir pra Disney Só que Você não pode gastar isso tudo Porque senão você não vai ter como devolver Então, existe uma diferença Entre você Torrar o seu dinheiro eu Queimar já na fiz fogueira isso, né? Eu já fiz isso, eu já fiz isso. <risos> Exatamente Eu 60 eu tinha 100 e gastei Gassei 30 e agora eu tô com zero porque eu tinha gastado. 60. Isso porque você gastou você tá e não multiplicou. É. Então o grande segredo é você multiplicar. O que, que ela tá fazendo? Ela tá multiplicando. Por isso que ela é o banco. Porque ela Fala pega. Aí, Quanto que custa uma, um bujo desse daqui? Um. Um bujo é de 5 a 10 reais. Umzinho desse aqui, tá. Quando você coloca numa pulseira, cinco então a pulseira custa quanto? O fio da pulseira. O fio da pulseira, fio da pulseira custa... Uhum. Uhum. Calma, você vai dar... Mas só o fio? Só o fio. Porque você, a pulseira é o fio e o búzios. Cinco reais, geralmente. Cinco reais. Então quer dizer, esse buzu custa Minha dez três. e a pulseira custa 5. Cinco. Então, a pulseira inteira Não, custa 15. Índia. É assim, isso? Sim, fora o lucro. Exatamente. Por quanto que você vende? Uma pulseira? É. Bom, agora mudou um pouco os meus preços, então, geralmente, é 10 reais. Ah, peraí. Então uma coisa errada. É Porque o búzio custa 10. E o... Sem o búzio. Ah, sem o búzio. Tá bom. É. Uma pulseira com o búzio custa quanto? 20. 20, então 21. o preço que você vende é 20, mas ela te custa 15, É. entendi, então você tem aí um lucro de 5, por pulseira. por pulseira, e se você tivesse um lucro de 15 por pulseira, e você vendesse por 30, hum, seria sim. melhor, hum. seria legal exatamente, vocês entenderam? Agora, o que, que ela está começando a pensar? Como que eu multiplico o meu dinheiro? Tem alguma diferença de preço se, se eu for de navio ou de avião? Tem, tem muita diferença. Oh. Pensa o seguinte, ah, pessoal, isso é muito importante. Aí, talvez eu possa pagar mais barato. Exatamente. Deixa eu juntar todos os busos aqui, daqui. Dá tudo aqui. Antônio, dá o seu também. Daqui. Ah, mas eu só tinha um. É, mas todo mundo vai dar. Então, olha só. A gente tem aqui 3, 6, 9, 12, 15, 17. Vou botar aqui, deixa esses dois aqui, guarda lá. Então aqui a gente tem 15 búzios. Sim. Agora pensa o seguinte, o que que demora mais? Eu ir pra Disney de avião ou ir de navio? Um, de... Hum. Eu acho que demoraria mais ir de navio, seria mais rápido de avião. Exatamente. Mas, mas meu terra. pai já... Foi em avião, aí eu tava ligando pra ele e não deu, por isso que era demorado mais ainda. É, é o... É, é por aí, é por aí. Mas pelo seguinte... Mas, eu é, acho que poderia mas, ser mais, pera, mais minha demorado, mãe, porque poderia ter que... Tipo, não sei. É, não sei. Então, olha só. A gente começou bem. Navio demora mais do que avião, Sim, certo? Porque o avião ele pode... Pode a velocidade o barco não pode a velocidade. Isso, porque tá na água, não dá. Tem que esperar Agora pensa o seguinte. Também. Pensa o seguinte, quando vocês ficam esperando muito tempo por alguma coisa, é chato? Sim, você eu... meio que eu... só tá pensando na coisa e você não tem mais nada pra fazer. Exatamente. Pelo menos a maioria das vezes. Agora imagina o seguinte: se eu é. tenho um acelerador de tempo que faz vocês esperarem menos por alguma coisa. Você valorizaria, mas isso seria mais legal do que mas, ficar esperando? Sim, só que gastaria mais dinheiro, eu não conseguiria também meio Exatamente. que comprar as coisas lá. Não conseguiria comprar as outras coisas, gastaria isso. tudo. Mas olha só, eu tô do lado de quem tá vendendo. Eu posso falar o seguinte, olha, você pode ficar esperando dentro de um navio e é. você pode ir mais rápido. O que que é mais legal? Ir mais rápido ou ficar esperando? E mais rápido. Então mais rápido vai ser mais caro. O que, que é mais rápido é. é o trem que demora. Não dá pra mim a velocidade Só nem a velocidade de quanto que entra pra trabalhar e cai bem longe. Isso. Exatamente. Hum. <risos> exatamente isso. Mas a hora que tem um trem na frente dele, ele bate, mas tem que vir pra, pra outro trilho. Sim. Legal. Então, olha só. Vocês entenderam? Sim. Aquilo que faz as pessoas serem mais felizes. Custa é mais, mais, caro. É mais caro. Exatamente. Então, eu acho que valeria mais a pena, mesmo tendo que demorar, ir de navio. Depende. Depende. Depende se do... você tá com muita vontade. Exatamente. Se você tiver com muita vontade, mas dá para esperar. Exatamente. Mais. Então, o que eu tô pensando é o seguinte. Bom, o eu vou fazer? de navio. É. Exatamente. Vai de trem. Ou isso, que vai demorar mais ainda. Demorar Logo, mais é. Logo, é muito mais barato. É, o trem muito é mais muito mais barato, barato. Para pagar, Mas ele é pra chegar no serviço Mais do alguém. que na isso. rua E também porque seria difícil né, tipo Atravessar o mais ou menos o mar Com trem É, Não por então, essa parte, um... é, mas é isso aí mas... Seria impossível na verdade mas... Olha só que legal, a gente chegou a uma conclusão aqui Aquilo que faz as pessoas felizes Custa mais caro uhum. Agora eu me fala o seguinte, o que, que faz uma pessoa mais feliz? Uma pulseira com um búzio uhum. Ou uma pulseira com uma miçanga? Eu acho que um búzios, porque geralmente a gente Não, se sente três feliz Não, por, pra... <risos> Não, pera aí. por coisas mais Não, difíceis pra... ou coisas que todo mundo Ai. usa por Isso. influência também. Exatamente. O que é mais difícil também custa Nossa, mais caro. Tá porque a pessoa é. se sente especial. Nossa, eu tenho um búzios mas ninguém tem búzios. Olá, Agora imagina se a pessoa tivesse um minha. búzios rosa, um búzios vermelho, um búzios... Seria legal. Exatamente. E se é legal, é mais caro. Sim. Entenderam? Então, olha só. Pode falar. Uh, mas o legal é que tem alguns navios que tem piscina, tem essas coisas. Mas eu acho que seria mais caro. Mas mesmo demorando mais, tem mais diversão no caminho. É verdade. avião. Exatamente. Por que, que os navios fizeram isso? Porque eles perceberam que não dá para competir em tempo. Porque o avião é. sempre vai ser mais rápido. Sim. Mas então, tem a diversão. eles têm que colocar a diversão. Porque não dá pra colocar a piscina no navio. E daí lá dá. Então as pessoas hoje, algumas, preferem fazer o seguinte: eu vou de navio porque vai demorar mais, mas eu vou me divertir muito ao longo do caminho. Sim. E no avião eu não me divirto. Então, em alguns aviões no meio tem, tem algumas jogas dessas coisas. É. Tem. Porque o avião também demora. Demora pouco, mas demora. É. E as pessoas ficam impacientes. Então, qual é a. Tipo. E também tinha isso. Legal. Porque Portugal é longe. Muito longe. Pois é. Diga. Eu fui pra Bahia e não tinha nada no avião. Tipo, a gente teve que levar nossas próprias coisas. Demorou três horas eu. Isso. Porque três horas é pouco tempo. E hum. é barato. Pra Portugal são doze horas, se eu não me engano entendeu? Agora olha que legal. Então olha só. Olha só que bacana. Então a gente tá chegando a algumas conclusões aqui. A conclusão de que se eu tenho o meu dinheiro, eu não posso sair gastando tudo, porque Sim. senão eu pera. não vou conseguir de volta. Também. Exatamente. Agora para eu multiplicar, como que eu faço para multiplicar? Ah. Eu tenho que calma, ah, calma Antônio, calma, calma, vou chegar lá, hein. Ah. Peraí, aí, pera aí. Como que eu faço pra multiplicar? Ah. Eu tenho que transformar o que eu tenho de dinheiro em alguma coisa que as pessoas comprem e tem que transformar em alguma coisa que as pessoas comprem pelo maior preço possível. É tipo, gastar em miçanga, aí você consegue multiplicar seu dinheiro vendendo mais caro. Exatamente, e mas e se eu missanga? compro um Búzios especial? Ao invés de gastar... custaria tipo 20 reais. 30. Custaria mais, exatamente. Ao invés de gastar com um Búzios que custa 10, eu compro um Búzios que custa 12... Mas vendo por 40. Sim. Entendeu? Qual é o Búzios que custa mais do que esse Búzios de 10 reais? Qual uh, é? O colorido. O colorido. Búzios. Legal. Colorido. Legal. E qual é a e cor? cor as cores. Bacana. Qual é a cor que as pessoas mais gostam? As cores Com certeza cores. o rosa. O rosa. Azul e o verde também. Porque legal. realmente é a natureza. Legal. Agora imagina que você tenha um Búzios normal e um Búzios rosa. Por quanto você venderia a pulseira que tem o Búzios normal que você vende hoje? Eu não. 10 reais. 10 reais. E o Búzios rosa? 20. Mas qual é a diferença de custo entre o rosa e o normal? Você compra um rosa por quanto e um normal por quanto? Uhum. Bom, o rosa seria de 5 a 10 reais e o normal seria 1,00, um 3. Um, Entendi, então quer dizer, um determinado búzio, o búzio rosa custa 4 reais a mais, mas você consegue vender a pulseira por 10 reais a mais. Entenderam? Ele é mais valorizado. Sim, Exatamente. a pulseira já está pronta e se você vender só uma... A pessoa não consegue criar uma pulseira. Então, se você conseguir todas e criar uma pulseira, vai valer mais. Porque a pessoa seria bem difícil de encontrar. É, na realidade é. Imagina que ela... Vamos vamo definir duas coisas aqui. O quanto que custa e o preço para vender. Esse Búzios custa... C... o Não, rosa. Dois reais. O Búzios rosa custa cinco. Cinco reais. Só que se eu coloco o búzios normal numa pulseira, eu vendo a pulseira por 10. Se eu coloco o búzios rosa numa pulseira, eu vendo a pulseira por 20. Sim. Então é melhor eu vender pulseira com búzios normal ou vender a pulseira com búzios rosa? búzios rosa? Búzios rosa. Então olha que legal. O que, que a gente entendeu? Que para a gente ir para Disney ou para qualquer outro lugar, a gente tem que ter dinheiro. Dinheiro é uma coisa importante. Acostume-se com isso. É uma Sim. coisa importante. Agora, como que a gente consegue dinheiro? Trabalhando. Trabalhando, trocando algo por dinheiro. O dinheiro vem através da troca. Agora, horas de trabalho, eu fazendo alguma coisa, eu fazendo, vendendo limonada, também troca por dinheiro. Exatamente, aí depende. Agora, o trabalho que ela fez de transformar o búzios em uma pulseira exigiu horas de trabalho. Essa hora de trabalho é que faz a pulseira valer mais do que só um búzios. Esse tempo de trabalho. Eu já tenho um menino, ela tem um irmão, eu gostaria de ter ele. O bonequinho, tá? irmão mais velho. Digamos que custe aí 100 reais. Será que custa tudo isso? Tá bom, 50, vai. 50 reais. <risos> Digamos que custe 50 reais. Pensa o seguinte, pensa que agora você pode vender pulseiras com miçanga também. Você vai comprar dela e vai revender para ele. Entendeu? Olha que bacana. Imagina que você compre uma pulseira que ela te venda por 10 reais. Então e você, você compra. Por 25. Exatamente, você vende por 20, que seja, 25. Então olha que bacana. Só que daí, ela vende a pulseira por 10 reais também. Sim. E aí você vai competir com ela. Uhum. Mas aí você pode falar o seguinte: me vende por 5 reais a pulseira? Fala pra ela, me vende por 5 reais? Vende, vende. Vende. Mas por que você vai vender por 5 reais pra ela? Porque ainda assim você vai ter lucro ou não? Ou tá no preço do custo já? Não. Você não vai ter lucro? Não. Então você não pode vender por 5. Você tem que vender por mais. você sobrar algum dinheiro. Por quanto que você venderia? Por 10, o preço normal. Mas aí por 10 ela não consegue comprar, porque ela vai vender por 10. Ela vai revender por 12, talvez. Como que vocês conseguiriam chegar num acordo em que você quer comprar para revender? Você vai revender por 15 Só que ela quer te vender por 10 Então você não pode comprar por 10 Você pode comprar Várias pulseiras Imagina que ela te venda por 10 E você venda por 20 tá. Ela tá ganhando dinheiro E você também Sim. E agora você tá ganhando 10 reais Em cada venda Só que o bonequinho custa 50 reais Quanto você vai precisar vender? Isso não sei Não, você sabe, olha só Custa 50 reais. Cada pulseira você ganha 10, né? Porque você comprou por 10 e tá revendendo por 20. Então em cada venda você ganha 10. Se o bonequinho custa 50, você vai precisar de 5. 5 pulseiras. Então você vai comprar 5 pulseiras por 10 e vai revender por 20. Entendeu? Agora pensa o seguinte: você conhece gente que compraria por 20 reais a pulseira? Na escola, na família você não conhece, hum, então você vai ter que procurar gente para comprar essa pulseira, não é verdade? Senão você não vai conseguir vender. É verdade. Como que você acha seus clientes? Porque eles compram a pulseira. Hum, bom, geralmente são pessoas de até mais ou menos 29 anos. Ah, hum, tá bom. Então, pessoas de até 29 anos que você acha pelo Instagram. Pessoas que não te conhecem, te encontram no Instagram e compram. Ou pessoas hum. que são de longe, que se conhecem de relance, mas... Legal. Então, olha só que legal. Vocês usando o Instagram, vocês podem mostrar a pulseira ou qualquer outra coisa para qualquer pessoa. Aí você pode postar, tipo... Eu não acredito que dê, mas, tipo, no país inteiro. Você pode postar no estrangeiro. Sim, sabe? exatamente. Eu tenho muitas perguntas, mas tem um especial que é importante. Como que a gente sabe que a gente deve continuar, não desistir? E o que, que a gente pensa na hora? O que, que a gente tem que fazer quando a gente pensa em desistir mesmo? Ah. Excelente pergunta. Todo mundo, em algum momento, pensa em desistir. É normal, normal. Mas o que difere as pessoas que vencem daquelas que perdem não é a capacidade, a inteligência, o dinheiro, a altura, não é. A única coisa que separa aqueles que vencem e aqueles que perdem é que os que perdem desistem. Os que vencem nunca desistem, mesmo pensando em desistir o tempo todo. Agora, a pergunta é, como não desistir? É muito simples. Você quer ser uma vencedora ou você quer ser uma perdedora? É só não desistir. Todo dia a gente tem que se perguntar o seguinte, eu quero ser um vencedor ou eu quero ser um perdedor? Vencedor. Ok, então não vou desistir. Quero ser um vencedor ou um perdedor? Vencedor, então não vou desistir. Acabou. Diga. Isso, exatamente, tem uma frase que é, as pessoas não falham, elas desistem, se você não desistir, você vai ganhar e não vai falhar. Tem uma outra frase que eu gosto que é o seguinte, é impossível vencer uma pessoa que não desiste nunca. É, impossível, porque impossível. tem que que a vida daqui, fica melhor. Exatamente, sempre, sempre, sempre, é muito mais fácil desistir do que continuar. A maior parte das pessoas desiste, porque é mais fácil. Aquela pessoa que vence a si mesmo todo dia, todo dia vence a dúvida, todo dia vence a vontade de desistir, todo dia vence a vontade de não fazer nada. Aquela pessoa que todo dia se vence, ela vence todo mundo. Porque as pessoas não conseguem se vencer a si mesmas. Entendeu? Boa, boa, boa, boa, boa. Diga. Eu tenho duas perguntas. Eu não sei se, tipo, meio que dá na mesma, mas... A primeira, tipo, como que eu posso multiplicar meu dinheiro? Legal. Você multiplica o seu dinheiro, primeiro, você não multiplica o dinheiro deixando ele parado. O dinheiro parado, ele não é nada, ele é tipo um copo d'água, ele não faz nada. Tipo, dinheiro parado na poupança. Isso, poupança até mas rende sim, alguma tipo coisa, a... mas é quase nada. Né? Fora os juros. Exatamente, a inflação come o rendimento da poupança. Agora, o lance é o seguinte, então a gente tem que usar o dinheiro. Para multiplicar o dinheiro, você tem que usar ele, você não pode deixar ele parado, tem que usar. Agora, as escolhas de como você usa o dinheiro é que faz com que você ganhe mais ou perca tudo. Então, o mais importante é a sua capacidade de escolher o que fazer com ele. E pode, por exemplo, ler um livro que vai te ensinar algo que você pode vender, por exemplo da aula particular de matemática. Uhum. E aí você vai lá, estuda e começa a cobrar pela aula particular. Quer dizer, você aprendeu algo, você investiu em você mesmo, e ganhou você uma consegue... habilidade... E você também consegue ganhar dinheiro e, apre... e aprender uma habilidade que vai te Exatamente. ajudar a multiplicar o dinheiro e ganhar mais dinheiro. Exatamente. Agora o lance é, quando a gente investe o dinheiro para aprender uma habilidade, a habilidade que a gente vai aprender também é importante. Sim. Agora, sabe qual é a melhor ou as melhores habilidades para a gente aprender? Sim. São duas. São duas. A primeira, aprender a vender. Essa habilidade é muito importante. Porque qualquer coisa que você tem na sua mão, você consegue fazer dinheiro com ela. Porque Sim. você aprende a vender. Sim. Né? E a segunda habilidade é aprender a lidar com o dinheiro que você ganhou vendendo. Uhum. Se você tiver as duas habilidades, cara, você está muito bem. Porque você sabe fazer dinheiro e depois sabe lidar com o dinheiro que você ganhou. E aí você, com esse dinheiro, você investe em outras coisas para fazer mais dinheiro ainda e, e você sabe lidar com esse dinheiro. E vai multiplicando também. E vai multiplicando. E você sabe com o que gastar e qual parte gastar com qual, com qual coisa. Exatamente. Diga. Então, em Portugal, eu vi muitas pessoas cantando e elas era um negocinho pra qualquer moeda. Como todo mundo hum, gostou, tava lotado de moeda. Lotado. É isso aí. Então essa pessoa tem uma habilidade, que é cantar. E deixou ali um potinho das pessoas pagarem por ela estar tá cantando. Daí as pessoas vão jogando. Porque isso torna as pessoas mais felizes. Aquilo que torna as pessoas felizes, vende mais. É. Por isso que a Disney vende tanto. Uhum. na é verdade? Diga, diga. Um, a minha outra pergunta é... Hoje em dia, o que, que tá valendo mais, assim, uh, para tipo, eu comprar e ir multiplicando o meu dinheiro? Tipo, o que, que tá vendendo com mais dinheiro? O que, que tá dando mais dinheiro? Sabe a coisa que mais dá dinheiro vendendo? O quê? Dinheiro. Quando você vende dinheiro, é quando você mais ganha dinheiro. Exemplo, lembra que eu falei que ela era o banco? Sim. O que, que o banco faz? Ele te dá dinheiro e aí você, tipo, tem que pagar ela depois. Ele não te dá dinheiro. Se ele desse, o dinheiro ficaria contigo, você não precisa mais devolver. Sim. Tipo, você você tem que devolver te o, o banco. Ele te aluga o dinheiro. Tipo, aluga a casa? Exatamente. Quando você aluga uma casa, você tem que pagar um aluguel todo mês, Sim, não é? Sim, tipo, pagar, tipo, 100 reais por semana. Exatamente. Quando eu alugo o dinheiro, eu pego um montão de dinheiro, pego lá... Mil reais em dinheiro. Aí eu falo, olha, esse dinheiro não é seu. Eu estou alugando para você, para você usar ele. Mas depois você tem que me devolver. Mas, enquanto você está com esse dinheiro, você me paga um aluguel desse dinheiro. Por exemplo, 10 reais e, todo e, mês. Esse. Agora, qual é o melhor lado? A pessoa que pega o dinheiro ou a pessoa que empresta o dinheiro? A pessoa que empresta o dinheiro. Sempre. A pessoa que empresta o dinheiro sempre está no melhor lado. Sempre Porque está no melhor lado. Tem um prazo ela sempre vai conseguir o mesmo dinheiro. Ela sempre vai conseguir o mesmo dinheiro e ainda vai conseguir o aluguel do dinheiro. Sim, então, o aluguel e o dinheiro. Então e é o dinheiro, coisa, é muita coisa. Por isso que a coisa que mais dá dinheiro é vender ou alugar dinheiro. Dinheiro. De longe. Porque é direto, né? Porque um se eu compro o copo e vendo o copo, tem o copo aqui. Eu tenho que conseguir vender o copo. Mas se eu vendo o dinheiro, eu já faço direto a transação. E o que, que vocês aprenderam? Como multiplicar seu dinheiro revendendo dinheiro, revendendo as coisas. Legal, revendendo dinheiro é a melhor coisa sempre. Ou tipo, gastar, gastar, tipo, você pede dinheiro pro banco, gastar. Com o trabalho você pede um prazo maior, aí você paga pelo menos um pouquinho mais de dinheiro pra você conseguir, tipo, comprar as coisas pra revender, essas coisas. Excelente, é isso daí. E o que você aprendeu hoje? todos os aprendizados, todos. Mas Hã? um monte de coisa, um monte de Aí, coisa, um monte de coisa. E você, o que você aprendeu? Bom, eu aprendi que assim ó, as seguintes coisas: como não desistir, não desistir, como multiplicar o seu dinheiro, E... como lidar com o dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Exatamente. Obrigada, Conrado. Obrigada. É isso. Então, meus amigos, chegamos ao final desse podcast. Que Qual vai ser o nome desse podcast? Qual o título desse podcast? Podcast! De podcast Pão de Queijo. Pronto! Pão de queijo! <risos> Tchau <risos> <Ciao. risos>